Olha, vê bem, vão querer botar a culpa no carteiro, né? no caso o assessor do ministro, então vão jogar a culpa nele. Mas o que não está explicado ainda é por que, que depois desse pacote que ninguém sabia o que tinha dentro, foram lá oito vezes tentar retirar as joias, inclusive na véspera da partida do Bolsonaro para os Estados Unidos. Foi lá um oficial da Marinha certo, tentar Tirar, tentar pressionar o funcionário da Receita para trazer, para pegar as joias, uma coisa maluca. Não tinha um documento na mão, não tinha nada, né? Pegou o telefone e falou: Agora você vai falar com o seu chefe. O cara falou: Eu não vou falar com o meu chefe, que negócio é esse? Eu não sei nem quem você é. Então, o, o, o, tentaram dar uma carteirada. Agora, essa carteirada não foi lá o assessor que estava carregando a mala. Essa carteirada, ela foi tentada. Através de uma articulação de altos funcionários próximos do presidente da República e talvez até com o dedo do, do presidente da República, do ex-presidente. Então, veja só, isso vai ser investigado, tenho certeza. né? E agora, o que a gente quer, e o Brasil quer saber, é a investigação clara de que, como é que chegou aqui esse presente, né? por que foi dado esse presente e por que é que se insistiu tantas vezes em retirar de forma ilegal esse presente da Receita Federal.